Fala povo, hoje eu vou dar uma aulinha de, para iniciantes na Godot Para quem quer começar a programar jogos, descobrir o Sanjain e está louco para começar a fazer alguma coisa e não sabe nem por onde começar com aquela tela maluca que não dá para entender quase nada, quem não tem nenhuma, nenhum conhecimento de games realmente chega nisso e não sabe fazer um sprite na tela funcionar, então vamos para o básico básico do básico, a instalação. Né? Primeiro vamos no site da Godot www.godotengine.org simples, normal, todo mundo conhece aqui, seção de downloads downloads, desculpe, aqui em documentação e escolher o adequado à sua plataforma ela também tem um bom material aqui tudo em inglês ainda como está em beta, ainda tem coisas assim que não estão escritas. Mas o que temos aqui de escrito já dá para começar a fazer bastante coisa. Há também uma fanpage deles no Facebook. Para quem tem uma necessidade mais rápida de informação, só tentem não exagerar. Né? Usem um search para procurar os assuntos que lhes interessam para não atravancar o desenvolvimento da fanpage mas no geral é bem receptivo assim em termos de usuários Bom, voltamos a ela depois de vocês terem feito todos os downloads que são coisas simples godot é o okay, que? uns 5 mega os demos delas são uns 5 talvez o mais pesado são esses templates aqui que são 113 megas que eu vou ensinar como instalar esses templates, que a partir deles nós criamos os executáveis para cada plataforma então, com o Godot na sua pasta, assim, em qualquer lugar que você escolheu do seu PC só dá dois cliques no Godot aqui e vai abrir essa janelinha para inicializarmos os projetos é uma telinha simples como a maioria dos editores usam Vou clicar aqui em new project, escolhi um caminho para ele, vou colocar nessa pasta que eu tô, já tá nela, create folder, projeto demo, demo, vou no meu projeto, create, já apareceu na minha lista, só dá dois cliques, Né? maximizar aqui, inicialmente a engine precisa ser configurada com alguns fatores assim pra gente poder trabalhar legal nela, vamos aqui no settings editor settings, temos um monte de configurações aqui, vamos descer um pouquinho vamos aos que vão interessar a maioria das pessoas né? a maioria do que está aqui não precisa ser reconfigurado nem mexido nem nada a não ser, como chegamos esse ponto aqui, o Android ele vai pedir nessa configuração que você aponte os arquivos os executáveis mesmo de edição para para Android, no caso são o ADB que é o ADB Manager do Android, um aplicativo que vem na STK de desenvolvimento o Jazinger, que é do Java e criar um cache store. Vamos lá, o nosso DB. Observa que eu já tenho tem um aqui, pezinho aqui. Clique, pastinha, vou em file e eu vou apontar onde está esse arquivo. No meu caso está em net Nossa, no seu o computador pode estar em pasta diferente ou na raiz seria barra usr barra lib ou c 2 pontos android, android sdk plataforma tools, no sdk do android sempre vai estar em plataforma tools você vai ter esse aplicativo o ADB Fechou ele aqui, deu dois cliques, morreu coisa semelhante a gente vai fazer com o Jerzinger. Caiu na pastinha, File. Já estou aqui ó. Meu caminho é. XDK. Opa! Gdk, escolher é a do Java Gdk bem procurar o Jerzinger nessa pontoeira de arquivos. Onde está Jerzinger? Jerzinger, JS, Java, Jerzinger esse jarziger faz uma é parte do sistema do java para comprimir o apk este keystore que ele pede é um pouco mais complexo mas depois de criar o um arquivo é o mesmo processo ele vai usar essa, esse username por default, quer dizer padrão né e esse password por padrão como criar esse arquivo esse é o tema da aula. Vamos no terminal. Quem usa o Windows vai ter que instalar o mysysgit. vou entrar na pasta. Esta é a pasta. Agora vamos precisar da ajuda do tutorial da Godot. Aqui no tutorial, a gente vai na o Android E ele já tem, ó, A parte de Create, que já tem exatamente Onde a linha de código a ser usada para criar esse arquivo de key store. Você abriu seu terminal, navegou até a pasta Cola esse código que estava ali bateu o um Enter Pronto, temos nosso arquivo Aqui é o nosso debug store que você vai apontar na pasta de configurações Isto foi unicamente só para quem quer exportar para Android Agora temos um segundo item bem importante aqui Install export Templates Essa configuração é importante que ele vai instalar todos os templates para que possamos exportar o produto final para várias plataformas, desde desktop, pc, mac, linux, até mesmo mesma própria android vocês vão baixar aquele arquivo gigante, export templates, zoom, tpz, selecionar ali e dar open, só esperar essa barrinha terminar e eles vão estar instalados Na verdade a Engine já está funcionando antes de instalar esses templates todos e fazer essa configuração, mas... Bom, e agora, finalmente, como começar a usar a Engine. Inicialmente, já podem notar que ficou aberto aqui um sistema de abas na nossa tela principal, já está direto no 3D aqui, ó. Se eu clicar com o botão de, do meio do mouse e arrastar, eu vou mover a visão de câmera. A outras abas aqui... Para 2D, para você fazer jogos 2D e também a interface de usuário, a GUI, para o jogo 3D, tudo feito na 2D. Há uma interface de script aqui, você programar um scriptzinho. Há um help, só que esse help é mais para programadores, né? ele mostra todas as classes usadas da Godot Aqui ferramentas de trabalho: a seleção, movimento, rotação travar configura configurar a via mais menos etc edição <coughs> e aqui um outro menuzinho que substitui aqueles menus de comando comuns arquivos <coughs> e aqui à nossa direita temos um outro sistema de menus um para os resources que são os elementos básicos do jogo que vão salvando imagens, sons e outras coisas, então, arquivos especiais da própria do dotch, arquivos de configuração, entre outras coisas, um inspetor que vai trabalhar com as propriedades dos objetos, um outro para ver as propriedades do arquivo, vamos voltar aqui nossa pasta de trabalho, lembra que criamos uma pasta projeto demo, vamos entrar nela <coughs> E dentro você vai ver apenas dois arquivos do início Que é o ícone que você pode alterar tranquilamente aqui É o ícone do seu jogo E o engine config foi criado com o dot não vamos mexer nele Vamos trabalhar na aba 2D para ficar mais simples Para quem nunca teve conhecimento em jogos 2D Nós vamos trabalhar inicialmente com sprites e outros objetos Vamos abrir uma outra aba aqui tem um projeto já em andamento, vou pegar um spart já dele Ah, tá aqui Vou pegar esse unjinho aqui colar na nossa pasta de projeto Oficialmente eu posso criar uma nova pasta para ficar tudo mais organizado A Godot, como várias outras engines de jogos, elas trabalham com hierarquias de cena Uma árvore de cena, podemos dizer assim Então temos vários nós principais, que são as bases para o cenário E nele vamos encaixando objetos que vão se vinculando E vai formando uma árvore, parecido com a árvore de diretórios que você tem no seu PC Aí vamos criar um primeiro nó, que vai ser a raiz de toda a nossa cena Eu já posso ir direto nesse aqui, ó Primeiro item da lista aqui clicar carneiro, node É um node, é um nó Comum Todos esses objetos que vocês estão vendo aqui embaixo Desde animações Interface de usuário Bold, etc, etc Até partículas São como se fossem Classes que herdaram suas propriedades desse node Vamos então, só dar dois, dois cliques nele Foi inserido o node Vou renomeá-lo aqui para cena ele é um nó vazio, nem visualização ele pode proporcionar pra gente Mas ele serve só pra marcar o início da nossa cena Isso depois serve também para você transformar em script Agora vamos colocar aquele anjo aqui em cena Clique de novo aqui nesse primeiro botão né? que eu criei pra, cliquei pra adicionar esse Node E vou editar Sprite Três cliques, está aqui o nosso Sprite ele não contém absolutamente nada, é um Sparte vazio Vamos selecionar uma textura nele, aqui ó, na nossa janela, de, de, no inspetor de propriedades Ele vai direto nesse node aqui Vamos carregar ela E já apareceu direto aqueles, aquelas pastas que nós selecionamos Elas são todas referenciadas pela Godot como res pontos. São todos os resources daquele projeto Ele trabalha só dentro da pasta, das subpastas do seu projeto Aqui não parece fazer muita coisa, né? Então uns quatro sprites, todos separados. Mas vamos ver aqui a nossa a nosso inspetor, ver que tem algumas propriedades extras aqui. Através um monte se analisar bem, para quem não conhece nada, isso aqui é assustador. Mas vou entender que é uma hierarquia. Node, por exemplo, foi aquele inicial que nós colocamos. Tem essas principais aqui: Process e script são só essas propriedades que ele possui veja que sprite também tem essas propriedades lembra que eu falei que eles eram ele, os outros objetos herdam de node é o que nós chamamos de herança por exemplo esse node é, é a base de todos os objetos depois dele vem o node 2d que tem as propriedades de transformação e visibilidade temos o canvas itens que herda dele e por fim temos nosso sprite que herdou todas as propriedades daquele node 2D Isso se reflete em programação, por exemplo, se eu tenho um sprite Automaticamente eu tenho todas as propriedades dos elementos filhos, dos elementos pais dele Que são processos, visibility, opacity, posição etc Mas vamos nos ter a parte sim programação por enquanto Mas aqui aqui, se eu tenho um sprite eu quero fazer ele ficar bonitinho são quatro frames do mesmo objeto. Eu venho aqui, ó, vertical frames, v frames, quero dois. Eu mudou aqui, h frames, quero dois. Pronto. E obviamente o frame vai ser o frame a ser exibido daquela, daquele elemento. Vamos pegar ele, arrastar para qualquer lugar. Vamos fazer ele se mover não é? Clico na cena inicial Clico de novo no botãozinho de adicionar elemento Agora vou preparar a animação Animation Animation Player Tcharam. Está aqui Esse é um nó especial, não tem visualização Não tem efeito Para nada assim De colisão nem nada Mas ele é um nó que vai servir para animar outros objetos Clico aqui ó, Creation Animation, um nome, voar, clico nesse silapzinho para editar essa animação, seleciono o um objeto aqui ó, ou posso selecionar ele aqui ou aqui vamos lá, vamos criar o primeiro frame que é começa do zero, o primeiro sempre começa do zero. E cria, se reparem que depois que eu coloquei esse animator Player aqui Apareceu essas vizinhas dos lados das propriedades Quer dizer que eu posso marcar aqui uma propriedade Com uma chave Cliquei nela, apareceu essa caixinha Para confirmar que eu vou criar uma linha de tempo aqui Criou, e criou uma linha de tempo só para essa propriedade Se eu fosse clicar em outras ele ia criar uma nova linha aqui Vamos fazer um ajustezinho isso aqui é o comprimento de um frame de animação. Eu já tenho outro vídeo falando especificamente sobre essa parte de animação, então não vou, não vou me aprofundar nela, vou botar o um tempinho de animação, a duração da nossa animação, o próximo frame, o outro frame, dois aqui né? E o último frame. Coloco esse aqui, vou deixar ele em círculos, e autoplay, já posso ver ela funcionando, automática Ela não precisa de mais nada, acabou, está ótimo, está definido e ele vai ser animado Já posso clicar em preview de, de scan, esse aqui, ah, sim, primeiro vamos salvar essa cena, né, save scan, digito mais scan ou qualquer outro nome salvei posso dar o preview da cena agora vamos a um detalhe importante se eu quero que esse jogo comece com essa cena ou qualquer outra vamos aqui Scan Project Setup esse é um detalhe bem importante Main Lembra que eu dei o um nome para ele de Main Screen aquela hora? Não foi à toa. Posso vir aqui, ó, Clico nesse, nesse de pasta. File. Está aqui a minha Main ela. Pronto, Main é a cena inicial, a cena que vai começar o seu jogo a partir dela. Geralmente a gente usa uma splash screen ou alguma outra cena de introdução. O ícone. Aquele que vocês viram lá, vocês podem mudar tranquilamente. Opcionalmente vocês podem colocar também o but logo. O logo é o logo que vai ser exibido na hora que a engine estiver sendo inicializada, não tem nada para ser exibido, se o seu jogo não começou a ganhar nem a primeira cena, vai exibir esse boot logo. Eu alterei isso para exibir o logo do meu projeto principal, vocês podem fazer a mesma coisa. PS vai limitar o FPS. Uma dica para vocês é nunca usar isso muito menos acima de 60 A não ser que vocês queiram fritar no um processador de um usuário qualquer que... Só para deixar o seu jogo lento 60 é o mais usual e é o limite, já automaticamente Já seta os 60 frames como limite do, jogo, do sistema do Godot Na verdade vocês nem precisam habilitar isso Agora temos umas outras propriedades interessantes aqui. Já define se ele pode, vai entrar em full screen de, de, de, de imediato. Desculpe, Largura e altura padrões da sua tela, né? vocês podem definir isso aqui. A orientação: no caso do Android, ou outros dispositivos móveis, iPhone. E há um Street mode aqui. E esse é bem importante, quando você está trabalhando num no mobile ou trabalhando em cima de um desktop com tela cheia nem sempre você precisa usar toda a tela, então esse street mod vai servir para aprimorar o, como vai ser esticado principalmente no mobile isso é importante ativo ele aqui e marco por via PowerPoint então ele vai se ajustar adequadamente com o via caso você esteja trabalhando com várias resoluções de celulares ou dispositivos móveis, isso aqui vai ser uma mão na roda, vai evitar coisas que, por exemplo, que numa tela menor, os botões saiam para fora da tela. Isso vai definir, a, pelo menos, a parte mais importante do da configuração da Godot Após isso, temos aqui o um input map. Esse input map é importante, ele vai definir quais são as teclas que você vai usar para Trabalhar no engine por exemplo, mover os objetos, interação com o mouse, teclados, as coisas, tudo por aqui que você vai definir. Posso clicar aqui em uma ação, tiro, vou adicionar ela, por aqui embaixo, viu? sozinho não faz nada. Esse, vamos clicar no Mais e definir. Ó. Posso definir um botão de joystick, um, um eixo do joystick. Um botão para o mouse, como é tiro, vou lá, pressione key, espaço, ok, espaço está associado a ela vamos clicar nela de novo, são é um eu mais. demais, try button, pegar uma coisa aqui e vou clicar na bolinha, ah, não, aqui select, circle isso foi usar o círculo, é mais legal. Vamos clicar no mais de novo, mouse button, lift. O device pode deixar zero. Tá? Agora eu vou deixar o botão esquerdo mesmo, que é o clássico de tiros. Está definido. A partir de agora, tanto se você usar a barra de espaço. Ou o botão da bolinha no joystick ou o botão esquerdo do mouse, ele vai disparar um evento dentro da engine que vai, pode ser monitorado com o nome de tiro. Isso vai servir no nosso loop de programação para poder fazer o, evento, o personagem atirar. Pronto, close. Se eu quiser ver ele rodando, não preciso mais clicar em preview screen, eu posso já clicar direto aqui que eu já configurei minha screen para essa cena. Eu start, o F5 Quer que o negócio fique mais avançado Um brinde pra vocês Vou colocar aqui, ó Uma trilhinha sonora O DOT lê naturalmente o formato OGG. Para vocês converterem um arquivo para esse formato, vocês podem usar vários softwares. Eu costumo usar muito o WinFF que é esse software aqui. Joga um MP3 ou qualquer outra coisa aqui, seleciona o um formato que você quer salvar e aí converte botando agora Dodge é stream stream player tem um símbolozinho de música para facilitar né que às vezes o nome não ajuda muito esse stream player simplesmente nós apontamos o nosso stream para quem já está familiarizado com o termo stream é uma onda uma fonte de entrada contínua no caso, load parte, música, e seleciono o arquivo Open Ativo ele aqui, ó autoplay Posso deixar em loop no caso de jogos Testo a cena Espero que sejam ouvindo Muito prático né é isso já gente configurado agora vamos para a parte que vai entusiasmar todo mundo exportar aqui você, depois que você instalou os templates exportar fica muito fácil então ele vai exportar para android para blackberry para html5 para linux para mac os e para windows depois, se você quer exportar para windows a partir do meu linux eu clico aqui Vou em export, vamos criar uma pasta bin aqui, ó. create folder executáveis, pronto. Dentro dela, eu vou inserir no arquivo, vou chamá-los de demo.xz e exportar. está exportado lá bonitinho, vamos olhar nessa pasta, executáveis, vamos abrir Espero que isso tenha ajudado vocês a Começarem a iniciar nela E na próxima eu vou falar mais sobre Esses sistemas gráficos Aqui de hierarquias de objetos De uma forma mais específica Falou e até a próxima